Ninguém vai sair correndo. Porque ninguém vai saber para onde ir. Nós vamos dar de frente. Os comerciantes. Com comércio vazio. E até aquilo começar. Vai ter que ser reconstruído. Todos. Vão lidar com portas abertas. Mas. Todos.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 Vão lá no meu YouTube, vai, compartilhem, assistam meus vídeos, ah, sabe? Vão lá e façam, deem um, se, se inscrevam, aperta o sininho, né? Dá uma like. Vão lá, né, Estou no Instagram também, me sigam no Instagram, fale.